Olá tudo bem nesse vídeo vocês vão aprender como localizar rapidamente de forma online e, e fácil mapas e cartas do IBGE para você baixar para você georreferenciar para você criar mapas customizados para o GPS né para aparelhos Garmin ou para o Locus Map ou Simplesmente para você imprimir, ok. Primeira coisa que precisa fazer é entrar no banco de dados geográfico do Exército, na, na, na página do BDGEX.eb.mil.br. E aí você vai fazer um cadastro e vai entrar dentro dessa página. Nessa página você vai localizar visualmente você pode localizar buscar caso você já saiba o nome da carta o número da carta etc você pode já utilizar a ferramenta de pesquisa para localizar essa carta mas caso você não saiba você pode localizar primeiro a referência da carta de forma visual então você vai vir aqui em consulta por navegação e vai abrir uma nova página nessa consulta por navegação o site vai te mostrar todos toda a região do brasil que existe existe carta que existe carta criada né ou em 1 para 25 ou em 1 para 50 ou em 1 para 100 mil ou em 1 para 250 mil vale lembrar que não existe cartas é, na escala por, por exemplo de um de 1 para 50 ou de um paciente 1 para 25 para o brasil inteiro né então, talvez você precise de carta de 1 para 25, de um lugar que não tenha. E aí, como que você vai descobrir isso? Para saber se tem cobertura naquela escala de carta para o local que você precisa, é só habilitar essa consulta, habilitar a visualização dessas escalas e ir pesquisando. Então, por exemplo, se eu habilitar aqui 1 para 250, vai me mostrar quais as regiões do Brasil que existem cartas criadas de 1 para 250 então, onde está fechado, né? onde está os, os quadrados coloridos aqui em verde significa que são lugares que existem essas cartas e onde está descoberto mesma coisa de um, as cartas de 1 para 100 então, pode verificar que não é o Brasil inteiro que existem essas cartas 1 um para 50 mil, então ter menos regiões ainda com cartas de 1 um para 50 e de 1 um para 25. Note que são menos regiões ainda que existem cartas de 1 um para 25, né? então o que, que eu vou fazer aqui? Ah, vamos supor que eu queira essa região aqui de São Paulo. Eu vou navegar visualmente e mais ou menos tentar localizar a, a carta que cobre a região que eu estou procurando. Então, quero ver se nessa região aqui tem a carta de 1 para 25. Não tem. Então, carta de 1 para 50, carta de 1 para 50. Tem. Carta de 1 para 100. Não tem. Né? Então eu vou usa, utilizar cartas. Procurar uma carta de 50 mil dessa região. Então, habilitando aqui. Para me mostrar só as quadrículas de carta de 1 um para 50. Ele vai me dar um número, tá vendo? Que é essa região. Existe uma carta, e o correspondente dessa carta é esse código aqui, 2813-3. O que eu faço com esse número? Eu venho aqui na pesquisa por metadados do próprio portal do exército, e procuro aquela carta, 2813-3. Traço 3 e pesquiso rola a carta para baixo. Vai aparecer aqui: Miracatu. Tem o nome da folha, a data que foi feita a carta, a escala, né? E vai me permitir baixar essa esse mapa escaneado. Então eu vou aqui marcar para baixar o TIF dela aceitar o download e vai baixar o download é só abrir o mapa após a abertura do mapa podemos verificar que essa é uma carta que foi escaneada ela não foi criada digitalmente dá para perceber que é uma carta que foi escaneada tem até as marcas da idade do papel e foi disponibilizado então para que você possa baixar essa carta escaneada caso você não localize a carta ou não localize ou ela não exista no portal do exército ou é, você não tem perfil no seu cadastro no banco de dados aqui do Exército você não tenha não esteja habilitado para você fazer downloads, né? Você pode fazer o seguinte: você pode pegar o nome dessa carta, tá vendo? Miracatu. Você pode ir direto no site do BGE. No site do BGE, você pode procurar o portal de mapas, tá vendo? Aqui, portal de mapas. E no portal de mapas, você pode buscar, fazer, realizar a busca do um mapa com o nome Miracatu. E vou lá procurar Miracatu. Ele me achou esse Miracatu SG23VA23, vamos ver se é esse, SG23VA2Romano3, que é a nomenclatura do mapa. Confere É isso mesmo Posso clicar sobre ele Uma vez que você Tenha localizado o nome do mapa Ou pelo nome ou pelo código do mapa Pela numeração do mapa Localizou aqui no site do IBGE Ele já vai te mostrar Te dar uma prévia desse mapa Que você está procurando Vai te dar várias opções Para você baixar Ou o mapa inteiro em PDF Para você fazer o download ou ele ou as camadas de informações existentes no mapa e se você clicar aqui você também já pode ir direto o formato em pdf do mapa para você dar uma uma olhada olhar as escalas, olhar as informações, a numeração e direto para as informações contidas no mapa etc. Aí você vai poder fazer o download desse mapa depois que fizer o download aí você vai poder já referenciar no google earth ou referenciar no qgis né? no ArcGIS você vai poder imprimir esse mapa e levar para campo você vai poder criar um, um mapa é, customizado através utilizando esse como base e jogar ele como fundo no, no, no seu gps né? Ou você pode utilizar como uh, um mapa geral de instruções, etc. Lembrando que quando você for imprimir, levar para algum lugar, alguma gráfica, alguma, algum biro de de, eh, gráfico né, para impressão, você tem que dar uma olhada no arquivo do mapa, qual é o tamanho ideal de impressão dele para ser impresso na escala correta, para a escala de impressão corresponder a escala do mapa em geral o tamanho A1 A1 de impressão é o tamanho correto para a impressão desses mapas do IBGE então é isso essa é a dica de hoje como localizar rapidamente uma carta do IBGE de forma visual localizar o código dela e baixar ou dentro do, do site do próprio exército e aí se não for problema, você vai baixar uma carta que, que foi escaneada, ou você baixar a, a carta no formato mais limpo, mais puro, direto no, no site de BGE e levar para uma gráfica para imprimir. Ok? É isso aí, até o próximo vídeo. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos